Os números sorteados foram 01, 02, 03, 05, 06, 09, 10, 11, 15, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Como foram seus jogos? Conheça as estratégias dos profissionais da Loto Fácil, clicando no primeiro link da descrição.